Não, não, não, não. É só pra deixar ele estrado. Esse nesse momento histórico. aí tô tímido gente vou morar com a mamãe vocês estão me escutando é que o bagulho tá louco viu o céu é terrorista ele é especialista É minha primeira vez, tô com medo. Vai cair só porque eu tô nele. ó. Oh. É de avião. Mas não se cair com medo, hein? Eita. Estou aqui distraído. Estava aqui distraído. Eu também, eu também. Vou tentar gravar. excluí tudo do celular só pra gravar essa bolsa. Ai, ah, cansado, bem sentado. Eu acho que dentro do aviso você não vai conseguir gravar. Não é só gravar, entendeu? Sem internet. Não fazer live. Tem memória hoje? Já instalei todos os jogos, sobrou só? Tá? Sobrou, removeu 9 GB. aqui é muito legal. Bota não eu tô fazendo uma live aqui do nada porque tô é mesmo tá fazendo é. uma live é. fazendo banheiro. cadê? não, não olha não não eu sei para quem é o meu canal é. tá fazendo já o ramo de frio dele? É banheiro que é. não perca esses negócios ah, aqui tá é com um a... bundão viu? isso aqui é a passagem dele viu? Pois é, não pode perder. É, aqui é o Car... nome moderno. Calma a boca, porra. Souza junto. Olha o vai Cadê o da mala? o leite. da mala, gente, cadê? Tá o da mala com lixo, não. Ah, o da mala não não tá com ele aí dentro. Cadê o da mala? Cuidado para não perder essa buceta. Tá? Se eu puxar esse, cai o da mala. Cadê da mala? Não tô levando, os anos, só puxar ah, a Rapaz, tá, tá é Mara. você, vai e volta cabelo. Você tá uhum. tirado. Você vai e volta A gente vai pagar a passagem pra voltar né? Gente? Quem manda nele Não é a mãe dele, quem manda nele é você Pra boca, gente É bem que Deus. Eu acho que você, tá, Meu Deus O Vinho bota carona de né? Vai não. no banheiro, vou fazer o quê no banheiro? É, vai não, gente. vai não. Gente. Vai não. Vinho, aí. Tenta aí. Não, ela vai encostar aí, ó. Vai lá, Agora que aí, né? O outro ainda fala. Ainda é sutil não. Não tá bom, né, gente? Tá fazendo a live. Eu eu uma... eu não e tá o tá... é que? Eu gosto um da Nervoso o cartão. É de perto esse povo. Daqui a pouco tá falando tudo ainda. para quem. É. Olha na viagem. Nicole não lembra de você. Não vai comigo, vai ficar Já É. ficar sem assim. Olha aí, gente. Aí tá muito fogo. É. Turbulência não faz o avião cair. Tá bom. para ele, para ele aqui, Sim, sim, sim, no aeroporto. Vou dar um tapa na careca. Que isso? Vou dar um tapa na careca. tapa na careca. tapa na careca. Tapa na careca. Tapa na careca. Fora, ele, vai, ele vai pegar corão É, é. é. é. é. é. Vira vi o balanço Não sei o que fazer, meu Deus do céu Um, falta 40 minutos. volta 40. Caraca, eu pensei que a gente é quase ninguém no aeroporto. Você tá indo para onde? que ir. pra onde? Tô indo pra São Paulo. Eu não sei não Isso aqui é muito bom. aquele botão. Muito.. Um clima muito bom, gente. Estou na Disney. Só tô nervoso, entendeu? aí meu Deus, mentira, eu tô tremendo aqui, meu Deus do meu. chance de N, D, N, N, N, N tem de tudo. Eu já fiz o chequinho e muito agora tem tenho que esperar uns 40 minutos. minutos. Tem muita chance de N acontecer nada. Tem uma tornada ali, é só botar pra correr Tem, oh. tem quando você tá Como é que você vai gravar na asa? Você vai na asa. Não, cuidando, cuidando, não. não tá calor. Na mão, mano. Tá calor, tá suando. Gente, vai ser sério, Eu botei pra você aí, ó. Outra, e não é esse álcool que se beba, não, viu? Eles vão botar álcool, né? Não. Essa coisa eu vou escrever a falar isso. Meu Deus do céu. Por que... Gold não na rave? Aí eu pensava que eu estava viajando a cada país. Uma vez eu pensei que a gente ficou perdido em Paris, em um aeroporto. Ah, entendi. Eu não tô conseguindo entender nada. entendi. A gente fica preso em Paris... Peque do sapato, não peque do pé. Peque do sapato não vale. viajar de avião em qual empresa de avião golatanso era acho... é na azul não sei porque a gente está aqui na Latam vou sair tá bom nicole pode sair nicole beijos se estiver vivo te amo, pra você. É porque não tem nada de interessante aqui. É porque eu quero gravar, pra mostrar, mas eu tô muito nervoso. Mas seguro, poucas vezes um avião caiu Mas eu tenho azarado, entendeu? Ah, mas queria, velho Eu queria gravar vídeo, mas eu não sei fazer Porque como é a minha primeira vez, eu fico observando as coisas Daí não dá, gente porque é pouca memória, eu tenho mais 35 minutos e tipo, ficar esperando é muito ruim, e, ficar esperando é muito ruim. Não havia um da azul, é azulzinho. Perfeito. Perfeito. Okay. Isso se só queria sair passeando, mas fica carregando a mochila. Eu também tinha medo de voar de avião, mas agora não tem mais. Então, e Eu muito fazer um vídeo legal, mas eu não sei fazer vídeo, porque eu nunca fui. Então, gente, eu já fiz o check-in, eu vou levar uma mala pequena. Tem mais, hein? como legal o microfone? Tava testando uma coisa aqui para ver se desativa o telefone para conversar com, com a galera. Não liga, velho. Se eu vou. Aí eu tô me aqui. vai, Tá, Assim, eu só falo para quem não tem intimidade. Mas uma hora vocês vão descobrir. É fácil ser. Na verdade é muito fácil você descobrir. Tenta descobrir. Porque eu já mostrei várias vezes a, a placa. Do, do estado. Então é muito fácil descobrir o estado. Mas ó, você tá vindo tá em nenhum lugar pra mim tá você tá vendo tem uma placa bem ali ó mas eu não vou mostrar ali ali ó mas tem um o nome estado estado você viu a bandeira aí você dá um pause e dá pause assim tira print e vê a bandeira aí você descobre e tipo, eu não falo não porque não bagulho é louco consegue ver? Ó Guarulhos Campinas Depois Guarulhos de novo Brasília, Campinas de novo Ô oh, louco, Campinas 3 da manhã Aí pra qual você acha que eu vou? Mas eu vou pra São Paulo Mas se acontecer algum acidente no meio do trajeto, tem vários aeroportos para pouso de emergência. que é isso ali? Descarte... Descarte máscara. Eu não aguento mais. Nossa, agora ficou vazio, né? Agora ficou vazio. Olha, 80% de bateria. O lado tá vazio também. Ao voo internacional que tem que voar sobre o oceano aí você está viajando de um estado para o outro então não tem querido legal hum. Ah, eu não quero nada, eu nada, eu não quero inscrito. Tem que ter mil inscritos. Muito? Tem que ter mil. Ah, entendi agora. Pronto, deixa ele. Você já tem isso? Já. Ali tá vazio. Ali tá vazio, não tem ninguém, tô com medo. Mas viu o capiroto ainda ali. essa vamos para passar o tempo Viajar sozinho. Minha primeira viagem vai ser sozinho, porque.. Não pode economizar. Não, tinha uma menina. De 16 anos que viajou sozinho. Mano se é gay Não não você Um cartão responde essa Já perguntei porque tá interessado Já perguntei porque Entendeu? Passou infelicidade. felicidade A Eu achei um ICMR da Carol Pra me escutar Que tinha muita gente, me r 17.5 e trinta e e trinta Aí eu tenho que quiser 17 horas para lá Falta 20 minutos Ai, que susto, meu Você é do Sul ou do Norte? Eu sou do Sul Não Depende, depende, né? Não entendi a frase Não entendi Se for a região do Estado Eu sou do Sul, mas eu tô no Norte, eu acho 120 minutos é quanto? 60, 10, 20. 120 minutos é uma hora e meia. Não, não sou do Paraná, não. Tem erro. Doméstico é rival. Doméstico. A Você é do Acre? Sim. No Acre tem avião. No, no Acre vai todo mundo de dinossauro. <susurra> <susurra> Deixa eu ver 18. sete, o crédito e minutos, gente o louco, está louco, mano. Vai descarregar a bateria. Cadê? aí, Voltou, não acredito que você me deixou por dois minutos. E aí, gente, em julho começa, hein? Começa as gravações. Ou não, né? Acho que eu vou deletar o final, gente. Vou ser para o avião quando? Sim, é 17. Eu tô esperando. 16h40, foi. Não falta 13 minutos acabar ah, com o canal, sim, talvez, esse canal, sei lá, perdeu a graça esse canal, esse canal não tem mais pra nada, se eu tiver com, com vontade, eu vou colocar Eu vou fazer mais alguns vídeos, se não der resultado, aí eu vou eu vou parar. Não acaba com o canal, mas vai ter vídeos novos. A gente gosta dos seus vídeos. Não gosto nada que vocês nem assistem, mas vocês também não é obrigado a assistir, né? O sumiu, sumiu. Eu vou voltar daqui a 5 dias. Vou voltar daqui a 5 dias se tiver melhor. porque às vezes os vídeos são um chato mesmo. 5 que Cinco minutos, a gente anda Abre o relógio, né? o E me Estou nervosa. Não para nada, eu estou muito nervoso. Ai meu Deus do céu, que frio não vai dar me mim dando. Qual música evangélica canta? Vou contar nova minha prega. Você vai invadir o céu que é de Deus Como assim? Eu não vou comer nada. Vou comer no outro aeroporto. Olha você. Olha a cidade. Tchau, gente.